Cara, eu vou banir Lulu, velho Quero esse boneco no meu jogo, acho não Acho que eles não acreditam, Pix Acho que eles não acreditam, Pix Pô, eu quero de onde de novo, Chad Vou de Zed, talvez, também, mano Ou talvez um Yasus, se tiver no Cup Full AD, chat Full AD tá ligado, né Eu tenho que pegar AP no mid, mano Também que já masterizei a minha pool de AP, velho Melhor forma Treino todo dia, 24 horas Legal flash é maravilhoso meu Deus, time dos caras. É, dá uma brincada lançar um Ion aqui, velho, porque ele tem passiva de dano mágico, mas aqui é uma leve complicada, não deu um nada. O cara nunca pensou em jogar um FPS? Cara, eu jogava antigamente, mas o a empresa do PUBG me, me proibiu de jogar, porque eu era simplesmente bom demais. Me chamava até de McNoce. Aí eu tive que jogar LOLzinho, mano. Opa! Flecha de ataque! Meu cria Não pinga ninguém Depois disso não Vai deixar o gato tirar aqui Porra Mata o gato Caralho Ah a nego é muito bobo Né cara Porra nível é bom Contra a Ione Velho então A gente tem que dar uma respeitadinha aí tipo Podia ter me dado um auto ataque Pede ficar nessa Não Ninguém Não Não porra. Então, nunca quero pro R$ estar precisando de uma nível, chat. Mas essa nível daqui é especial. Eu tô com mais farm e full HP. O Manu nível... Não sabe jogar de nível. O cara tem TP pelo menos, mano. Menos pior pra ele. Uhhuh! -huh! Só que perdeu a mana, né, amigão? Ele tá sem a barreira. Flash tá onde? Nice, perdeu o flash. Eu não vou fazer isso. Ele tá embaixo da torre. Eu podia tirar a passiva dele agora, chat, mas não vou fazer isso não. Eu quero tirar a passiva dele e matar, tá ligado? Só que embaixo da torre é muito complicado fazer isso. Agora dá pra eu ir até o infinito. Nossa, que bagulho Que bagulho bruto, velho. Que bagulho, Broke, okay, mano. Vocês viram isso? Caralho, que Broke! Okay. Caralho, mano. Cara, o jogo tá, tá indo bem até. Nossa botlane tá poderosa. O jungle dos caras tá bem poderoso. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Dá XP? Eu não mereço. Eu tô vendo, chefe. Mas eu vejo pelo mapa. Eu tô vendo um, um pássaro de gelo parado durante 7 segundos. Então eu imagino que vocês mataram ele, né? Errou, hein? Pegou, mas não pegou! <risos> a juíza é a dona Riot. Ramão! Ramão! Boa, Ramão! O cara é bom! F*** ah! Trolei Ele mata, ele mata, ele mata, ele mata Ele mata Caralho, trolei, cara A torre tava muito destacada, mano É que a torre no Ramos parecia nada Mas quando chegou em mim, porra Tô aqui Eu estou aqui Cara, isso aqui é perigoso, mano. Mano, vagabundo tá base? Cara, vagabundo. Acabar... What the fuck? Pera, gente. Deu dinheiro, velho. Gente, pegou, velho. Pegou nela. What the fuck pegou, mas não pegou? Que isso, mano? É pegadinha do malandro. Não era pra virar, cara. Não era pra virar! Trolei. Cara, sabe qual foi o meu erro principal? Aqui eu tinha um Q carregado e a Yumi queria entrar no mundo e eu sabia disso. Se eu espero meio segundinho pra dar aquela porra de Q, eu cancela a Yumi e essa gatinha morre logo no começo. Eu esqueço que agora tem tenho Infinity Ed, mano. Eu tava com medo de dar Ui no mundo e não ter dano pra matar, mas eu tenho filho. Ô, <risos> oh, filha da puta! Só assiste! Tô brincando, boa não. Ah, não acerta esse bagulho não, chefe. Que? Uh! Merda! Que desgraça esperando um que uma amiga, cara. Vem um W da Caixa, My bad. Mano, o meu R errou no mundo? Como que errou ele aqui? Jogo bosta. Tá, caixa top. Esse dragão deve ser nosso, né? Matei o mundo. Né? Né? Uh! Foi passiva? Visão. Mas ele tava... Eu achei que tava sem passiva, mano. Ó! Oh! De meu Deus do céu. De sai, sai sai sai, sai, sai, sai, sai, inspiração pra todos. sai. Só sai, só sai, sai, sai. Sai, cria. Que isso? O cara tá achando que tem dano. Não, não. Ok. Ah! Bom, tiraram a atenção do meu time, matar uma caixa. E é isso. Caralho, bro, velho. Que gente, desgraça. Mais um... Mano, o menor é muito poderoso, cara. Não tá poderoso, cara. Que isso, moleque? Traumatismo. Porra, é mesmo. A Riot. Menos o problema desse jogo é o topside ali, aguenha o mundo. Resta é resto. E o também é um problema, mano. Cara, eu posso ficar side, tá ligado? Vou side. É melhor, mano. Só starta se vier dois, três bot. É bem simples, amigão. Passiva! Passiva! Porra, tiozão! E pouco em pouco a gente vai depenando a porra do pássaro. Foi flash, foi passiva, foi cronômetro. Bora. Precisa é, é de dano? me pegando. Não tá é de dano não, amigão. Eu puxei as duas lane pra vocês. A gente tem visão de tudo. Relaxou, relaxou. Tá muito emocionante. Tô 16, mano. É só pegar um, um furacãozinho agora, hein. Caralho, caralho. Calma, calma, calma, calma. calma, calma. Tchau. Tchau. Um, dois. Tá vendo se eles iam atravessar o bagulho ou não, Brother? Acabaram que não atravessaram. E aí o cara que falou que cantera countera Ionia? Fala! Fala! Mas não countera de guerra, baby. Didi! jagodif Diff.